Olha aí, zero visibilidade. Zero visibilidade na Tancredo Neves. Foram 48 ocorrências, como eu disse, cinco alagamentos de área, seis ameaças de desabamento, onze ameaças de deslizamento, uma árvore caída na rua Coronel Jaime Hollenberg, atrás do CEPRED, onde muita gente faz tratamento. Também tem um desabamento de muro, nove deslizamentos de terra e uma infiltração. Tem bairros em Salvador que já houve registro de mais de 70 milímetros de chuva nas últimas três horas. Atenção, meu povo, 199 telefone de. De emergência. Bom dia, no Balanço Geral, outras informações.